alternativa, isso que a gente faz no método 50, tá? Alternativa, que apresenta corretamente a negação da frase. Se passar no concurso público é ótimo, então eu preciso estudar, é? Subliei. Isso é o método 50, subliear para interpretar. Renato, mas eu só subliei, eu não interpretei. Agora você volta no texto que tu vai interpretar. A questão está falando de negação do C, então.